Uma forma de compreender como a inteligência artificial consegue categorizar elementos e extrair informação a partir de padrões é usar uma aplicação muito simples e muito gira chamada AutoDraw. Para lá chegar, escrevam AutoDraw no vosso navegador, que é uma aplicação web, e acedam à aplicação. Ela é muito simples, não tem necessidade de login. É um pequeno editor de imagem que se clicarmos no botão que está neste canto, nos permite desenhar, escrever, criar uma cor de preenchimento, desenhar formas, mas o ícone o botão mais interessante, que é o recurso que distingue esta aplicação de outras, é o ícone Autodraw. Eu escolhi o Autodraw. A partir deste momento, qualquer rabisco que eu faça na folha de desenho, o algoritmo irá sugerir uma forma ou várias formas que, de acordo com a sua programação e treino, ele acredita que seja a forma que eu quero representar. Então, vou demonstrar. Reparem que, mal eu fecho uma forma, aparece aqui um friso com sugestões de formas que, de acordo com o algoritmo, poderão ser aquelas que eu quero desenhar. Mas, não tenho que fazer apenas um risco simples, posso tentar desenhar uma forma mais complexa. E reparem que, as sugestões do algoritmo se alteram de acordo com o tipo de formas que eu estou a desenhar. O que está aqui em evidência Sempre que eu Executo uma forma O algoritmo Com base na sua Base de treino Vai sugerir Que possíveis formas Eu poderia querer desenhar Terminando, eu posso sempre tocar aqui nas opções e em seguida descarregar a imagem para o meu computador. Reparem que eu estou a usar um tablet para aceder ao AutoDraw e fazer uma pequena criação.